Fala aí pessoal, tudo bem? Estou aqui para apresentar para vocês aqui ó, porta de correr embutida dentro da parede tá? Queria agradecer ao Adalberto Larroque, tá? E graças ao ensinamento dele aí eu consegui trazer para o cliente o diferencial. E até foi a indicação dele, foi Diego, tem um pessoal que tá precisando da porta embutida, Você consegue executar? Eu falei, consigo, Adalberto. É, graças ao ensinamento dele, eu hoje consegui tirar uma renda boa. Tá? Eu ia fazer elétrica Fazer o gesso convencional E partir para o drywall é, Vem dos cursos dele tá? Então eu só tenho que te agradecer Adalberto Por tudo tá? é, Esses cursos seus Vem mudando a vida de muita gente O cliente aqui ficou super satisfeito Tá super feliz tá? Então E Deus te abençoe Assim como você abençoe A vida de muita gente tá bom? E é isso aí fizemos também as sancas, tá? mas esse aqui é um diferencial que muda, muda a vida, tá? Então é isso aí, galera, potinho, embutida tá? Vocês veem, a porta não faz barulho, eu consegui aproveitar a própria porta que tinha no apartamento, tá bom? E é isso aí. Adalberto, obrigado, Deus te abençoe mais e mais, beleza? Fiquem todos com Deus aí, Então tá galera. aí, mestre, Valeu, o resultado do, da obra que você me indicou, tá? Muito obrigado. Que Deus continue iluminando você, sua família. Que o seu coração é tão grande que... Às vezes eu acho que não cabe no peito, tá? Essa sua dedicação aí aos seus alunos é top, é demais. E que Deus só te abençoe, tá? Que graças a esse trabalho aí que você me indicou e o cliente fechou, eu tenho mais dois para fazer. E só aí, mestre, sem brincadeira. Cada serviço, mil para mais, tá? Porque ainda tem os pontinhos de elétrica que a gente acrescenta então vamos colocar aí o livre tá então só a gente agradecer tá bom deus te abençoe que se não fosse esse ensinamento aí da parte de correr é... não estaria onde eu tô né que o cliente super satisfeito tá bom então obrigado valeu mestre, fica com deus